Olá, eu sou o professor Branco, e a ideia de hoje é conversar um pouco sobre democracia. Para poder fazer isso de uma maneira rápida, eu fiz um apontamento aqui no cantinho, para falar sobre ela. Espero não ser muito uh, longo com isso, mas vamos lá. A democracia, ela pressupõe igualdade, possibilidade de mudança, uh -huh, e também... A liberdade de se fazer essas mudanças e de se estabelecer o que é igualdade. Então eu preciso, basicamente, utilizar o mesmo trinômio da Revolução Francesa, que estabelece liberdade, igualdade e fraternidade. Estabelecido isso, eu consigo então ter a democracia. Vamos lá, recapitulando para a gente entender. Para que exista a democracia, eu preciso que os outros sejam iguais a mim e tenham as mesmas potencialidades que eu. Assim, eu preciso da igualdade. Os iguais têm direito a voto. A fraternidade. Significa que eu posso me associar com pequenos grupos, irmandades ou uma outra divisão, e aí negociar com outro grupo. Assim nós vamos estabelecer o que é e o que não é. Assim, dentro dessa igualdade, dentro dessa fraternidade, a gente cria, então, o que é a liberdade. O que é essa liberdade? A liberdade é aquilo que eu concordo que pode ser feito, que você concorda que pode ser feito, que eu concordo que nem eu e nem você pode fazer. Então, dentro da liberdade, eu tenho o estabelecimento de uma relação. Essa relação é de que, tudo que eu posso, você pode. Tudo que você pode, eu também posso. Não pode, ninguém pode. Então a liberdade está dentro desse acordo e não em fazer qualquer coisa. Isso é extremamente importante. Pessoas livres fazem qualquer coisa porque elas não dependem de ninguém. Pessoas que têm liberdade comum fazem coisas, são comuns, ou seja, é normal que isso aconteça e existe a normalidade. Quando você é livre, não existe a normalidade, porque você não tem dependência de nada. Então, temos a democracia como algo essencial, que precisa de liberdade, igualdade e fraternidade. Para se exercer essa democracia, é extremamente importante que a gente compreenda a ideia de... É, e por causa desse vídeo, que eu quero falar sobre isso, é sobre a liberdade de expressão se a liberdade de expressão é democrática sim, ela é democrática todavia, liberdade de expressão ela está presa à ideia de liberdade a igualdade e à fraternidade assim, se você quer usar o seu direito de expressão ele tem que manter o princípio de que o outro também tenha a liberdade dele e não possa ser tolhida pela sua vontade de falar o que quer dizer isso? Quer dizer que o simples querer falar não é necessariamente democrático. Existe um momento de falar, existe um aonde falar, existe um como falar. Pois, se todo mundo pode falar o que bem entender, significa que vai ficar uma escolhambação e não uma democracia. Vamos pegar um exemplo sobre eu estar usando esse canal que você está assistindo. Então eu vou dizer para você que eu gosto de chocolates, e chocolates são muito bons. Essa liberdade que eu tenho de falar sobre isso, me permite dizer que estamos numa democracia. Você entrar no meu canal e dizer que eu estou errado, me tira a minha liberdade de fazer isso. Você fazer isso no seu canal, democracia. Você tem um espaço igual ao meu, no seu canal eu tenho o meu canal. Então, você tem a liberdade de expressão dentro do seu canal e eu tenho a liberdade de expressão no meu canal. Se eu for utilizar dentro do seu, eu estou tirando a sua liberdade de expressão, então eu não estou sendo democrático. O uso de espaços dentro da democracia é fundamental para a gente poder entender essa democracia. A democracia só vai existir naquele trinômio, igualdade, fraternidade e liberdade se eu tirar a liberdade, se eu não possibilitar a você efetivamente uma igualdade ou uma fraternidade, eu estou removendo de você essa capacidade. Então democracia requer, além de uma compreensão um pouco mais específica do que eu estou falando, basicamente, uh, além não, agora é básico, basicamente o respeito ao espaço e à individualidade. É o princípio do liberalismo, sem democracia não há isso. Para que eu possa me exercer o que eu sou, eu tenho que garantir o seu direito de exercer quem você é. O espaço para isso acontecer é fundamental. Intervir no espaço do outro é antidemocrático. Falar do outro sem requerer uma série de elementos que estão na Constituição, aferidos pelos grupos, concordados, dizendo que é liberdade, também é ferir a democracia. Então, eu preciso efetivamente que as coisas aconteçam de um jeito que você possa e eu possa ser igual. Que eu tenha as mesmas condições de discutir sobre a mudança desse ser igual com você. E isso estabelece qual é o nosso limite de liberdade. A minha liberdade é exatamente igual à sua, ela não começa e nem termina. Aonde a sua começa ou termina? Elas são quais. Se você conseguiu gostar, ou, desculpe, se você entendeu o que eu quis dizer, o é, seu recado, faça alguma coisa legal por aí e está tudo bem. Até mais. Eu pretendo fazer mais algumas intervenções dessas é, porque elas são importantes para minhas aulas e até para eu depois saber o que, que eu pensava em tal tempo e assim por diante. Tudo de bom, até a próxima. Até mais.